Meu nome é Fernanda, eu sou do Caçadora de Livros e hoje vocês vão conhecer cinco autoras do Wattpad. Bom, eu já fiz um vídeo sobre o Wattpad aqui e eu combinei de trazer outro vídeo com indicações. E por isso, eu espero que vocês sejam viciados como eu também nessa plataforma. E pra largar de enrolação, vamos lá. A primeira autora que eu indico... A GJ Guimarães tem entrevista dela no blog. Essa aqui é o, a página dela no Wattpad. Ela conta com 3.058 seguidores e nove obras. Uma das obras dela que eu estou acompanhando é Kira, o livro 2, Filha do Fogo, muito bom. Mas não só Kira, tem Supremo Alpha, tem My, Mega Michaels, então ela, ela escreve muita coisa bom a segunda indicação é a Isabela Almeida a Isabela Almeida ela conta com mais de dois mil seguidores e ela tem quatro obras sendo que a obra que eu estou acompanhando dela é o Tratado dos Pares o Tratado dos Pares ele é uma fantasia e ele traz vampiros humanos é, lobisomens mas eles com outros outros nomes né e assim os bandidos da história são os humanos e tem um especial que Isabela, se você está me vendo agora eu espero que Samuel sofra muito, sim, sofra muito muito mesmo enfim o livro é muito bom traz todos os elementos que eu gosto de fantasia principalmente uma personagem principal arretada enfim que ele sofra, Samuel sofra, morre, aí você volta para ele nascer de novo, aí mata ele de novo, né? E, vamos para a próxima, Ana Aguiar Wright, a Ana, ela escreve, ela tem duas obras, sendo que a mais famosa é The Velvet. The Velvet, ele é um YA, bem interessante, fala sobre ex-namorados, ou quase namorados Enfim Problemáticos e eles vão se resolver Na música A trilha sonora é muito boa Eu não conhecia a maioria das músicas que ela colocou Na, na história Fui atrás e a melhor coisa que você faz É lendo e acompanhando A trilha sonora Muito legal Vamos para a próxima Que é a Kate Christine Christine, ela tem oito obras eu tô acompanhando dela The Wolf's Hell. Tem The Wolf's Hell 1 e The Wolf's Hell 2. É como se fosse uma releitura da Bela e a Fera, mas de uma forma muito legal. Muito legal mesmo. Vamos para a próxima. Que é a milho. É difícil mesmo de escrever, gente. Deixa eu colocar aqui para vocês rapidinho. Amigo Mio Kobati, ela tá com duas obras, sendo a mais famosa... Elementar das Trevas. Dessas autoras, eu acredito que só a GJ tem editora, as outras ainda não tem. Eu não sei se elas têm pretensão em escrever, em publicar na Amazon, mas, assim, para quem quer ler fantasia nacional, tem muito material bacana, principalmente dessas autoras. Então, o que eu vou fazer? Todo mês eu vou ver se eu vou trazer cinco indicações para vocês de leituras no Wattpad. Um leituras que realmente eu vejo que tem algum futuro. Essas tem. Eu sei que muita gente tem medo porque tem muito plágio no Wattpad, tem muita coisa repetida, mas eu vou trazer só aquilo que me agrada em fantasia, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, pode curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau!